Olá, meu nome é Paulo Teófilo e sou o diretor de marketing da Simpress e hoje gostaria de apresentar o primeiro desafio do Simpress Lab, nosso Programa de Inovação e Aceleração Digital com Startups, que foi criado para nos ajudar a encontrar soluções disruptivas para nossos desafios de negócios. Hoje um dos nossos principais desafios é ampliar os dados de cadastro dos nossos leads de forma estratégica. 100% online para acelerar a avaliação dessas empresas e entender se atendem nosso perfil de negócios. E neste desafio, o nosso foco será encontrar uma solução inovadora que nos permita nutrir esses leads recebidos com o máximo de informações necessárias e sem precisar aumentar o formulário de cadastro, integrando essa nova base de dados aos formulários já existentes no site da Simpress, através de um cruzamento dos campos de informação. Aqui embaixo na nossa página, você poderá encontrar a relação de todos os dados que gostaríamos de obter através deste desafio. Se a sua startup tem uma solução inovadora que atenda os requisitos, clique no botão abaixo e venha participar. bem vindos